Preparadas para... Não, bota assim. Ansiosos para o nosso novo documentário? Vou publicar a nossa foto aqui. Nós trabalhando para o nosso novo documentário. sobre a fiscalização do povo munduruku, né? Diante dos do garimpeiros, que esse vídeo que a gente quer fazer. É tipo um recado que a gente quer dar, assim. Aí a gente vai montar o roteiro e vai pegar uma entrevista do senhor, falando sobre isso. Tem que mandar esse recado, mesmo. Né? Pois é. Para poder preservar a nossa Amazônia. A gente sabe que uma fala do presidente Bolsonaro, as invasal estão entrando. Ele vai destruir a nossa terra. E também acho que vai ser bem legal, porque vai mostrar também o um trabalho do coletivo audiovisual, Munduruku. É isso. Tá bom, então que organizando para ir para fiscalização. <risos> acho que dinheiro explicando sobre a alta tem marcação né? Hum. aqui já é a ida já. Uhum. No limite do território saray é onde estão tá muitos invasores de madeireiro, palmiteiro e garimpeiro. E a gente está muito preocupado e dizer pro presidente, se vocês não demarcar, a gente mesmo vai demarcar. A gente está aqui pronto para a guerra, estamos aqui prontos para lutar. Quando eu entrei mesmo para a luta para acompanhar as liderança foi em 2015, na primeira etapa da autodemarcação da Terra Indígena Saremuimba. E eu perguntei para o papai o que eles iam fazer, né? Ele falou que eles iam autodemarcar a terra indígena Saremuimba. Aí eu falei, que é autodemarcar a terra indígena Saremuimba? Aí ele falou, né? Vem aqui. É muito importante. É muito importante a gente ter uma terra demarcada e e a gente mesmo estar tá preservando essa nossa floresta. Então é por isso que a gente todo ano a gente tem que fazer a limpeza, a gente manter o limite limpo. Os ameaças tá vindo para o nosso território. Se a gente não lutar pela essa terra, a gente vai perder. E falaram que iam fazer autodemarcação, demarcação, que eles iam limpar uma, uma área onde é para ser demarcada pelo governo. Né? E eles estão separando os guerreiros, aí mostrando o mapa. E a gente vai voltar já para lá. Certo? E eu falei que eu queria ir, eu queria acompanhar, né? E veio uma jornalista que... E eu acho que ela não, eu nunca tinha andado no mato, né? Aí a gente começou a oferecer ajuda, né? Aí ela falou se assim, a gente não queria aprender a ligar a câmera ou filmar. Desde aí surgiu o coletivo audiovisual Munduruku, que leva o nome do território, o capa Eipi. E a gente tem orgulho de o coletivo ter surgido dessa primeira luta a ser feita aqui no Médio Tapajós, né? do grupo, né? A gente precisava de outras pessoas, jornalistas, né? A gente tinha que chamar. Então hoje em dia a gente tem esse grupo de mulheres para trabalhar nisso, né? Para denúncia e mostrar a realidade do que o nosso povo está vivendo. Atualmente são três mulheres que estão no grupo do Coletivo Audiovisual, né? Eu, a Beca que é a Rio Célia. Eu entrei nesse grupo porque é muito diferente de outras coisas que a gente faz aqui. Olha aqui, olha todo mundo. Um, dois, três e já. O que é ficou legal? Dendo no Twitter. É uma ferramenta muito importante. Ela fortalece a luta do povo munduruku. Muitas pessoas não acreditam mais no, na fala, só na fala da gente. Eles acreditam vendo. Eu estava responsável para registrar, né? Qualquer momento a gente podia é, se topar com madeireiro, garimpeiro. Se a gente chegasse e contasse, ninguém não ia acreditar na gente, né? Mas eu tinha ido para me registrar muito arriscado também para nós, né? Porque eles se sentem muito seguros. Eles falam né, que o Bolsonaro está do lado deles e que a gente praticamente não é nada. E a gente vai com aquela sensação assim, não sabe se volta. Ai, meu amor, mamãe segura. Vai dar tudo certo. <risos> o vídeo que a gente tá fazendo aqui. Vai dar tudo por... certo. Tá falando o que mais? Sabe o quê? Aí, depois é a gente escolhe. Eu peguei numa câmera uma mobilização que tava tendo. A retirada dos madeireiros do território. Eu fui como guerreira, né? Eu pedi pra mim fazer uma imagem com a câmera. Aí a beca foi e me ajudou. Pegar. Cadê? O que tu tá fazendo aí? Pega o Os madeireiros do outro lado do rio. Eu puxei o zoom e fiz a imagem. Consegui ver quantos madeireiros que tinha lá. 6, sete, oito. É a primeira vez que eu peguei na câmera. Como era a floresta no seu tempo. Pensa aí. <risos> então, bora. Tempo que eu era jovem. Era a floresta vivo, verde. Era muito difícil a gente dizer que tem uma desmatação. Cada vez que aumenta a desmatação, essa derrubada de, dessas árvores é meio que tá tirando pedaço da gente, pedaço do coração da gente. A gente sabe que ali tinha uma vida. E a floresta é importante para o nosso futuro, e é importante os, os animais que vive dentro da casa dela. Aí a gente vê aqui tudo destruído. É muito triste para a gente. Quando a gente é da Amazônia, a gente sabe o que, que ela está falando. Muitas vezes a gente sente impacto junto com ela, né? Então a gente que fala por eles, né? porque ele está pedindo para nós, ele está pedindo socorro, né? fala do presidente Bolsonaro. Ele fala que ele não vai demarcar nenhum centímetro de terra. Por isso que o governo não quer demarcar essa terra. O foco dele é para botar esse pessoal é aqui. Madeireiro, as pessoas que griram a terra também. Sojeiro, garimpeira. Se a mineração for legalizada, eles vão entrar. Todas as empresas estão de olho nessa terra aqui. A maioria dos mandurucu não quer que os garimpeiros destroem seu território. Porque o que vai ficar? Só o prejuízo, a destruição, a doença. Vamos fazer a pesquisa no sangue, está cheio de mercúrio. E o nosso a alimentação, que é o peixe, tá tudo doente. Eu falo não podemos mais comer o peixe do rio porque está poluído, está contaminado pela contaminar, pelo mercúrio não, do a gente tem medo por causa dos nossos filhos, né? Mercúrio é uma doença que não tem cura, né? A gente já teve um caso de uma criança que já nasceu com deficiência, né? <risos> Nós jovens mulheres indígenas ou mulheres mundurucu? Munduruku. Nós jovens mulheres mundurucu. Uhum. Hum, acho que ficamos sem graça. Como? Nós mulheres mudrubas, não é só nós que vivemos. É? Eu, como jovem, a gente é jovem, a gente escuta que os nossos antepassados falavam que era diferente. Eu, como jovem, vejo como tudo mudou desde a época do meu pai. Nos dias de hoje, o rio está sujo. O que a gente mais vê é o desmatamento descontrolado na Amazônia. As queimadas estão destruindo tudo. A floresta está morrendo. Cada ano nasce criança, né? Vários invasores eles tentam negociar né, com os caciques, mas os caciques estão sendo fortes ainda. né? Então, é isso que eu acho que dá mais força neles, né? de eles verem o neto deles para poder lutar. Então, eles ficam mais, mais resistentes, né? A ida de Brasília, eu e a Beca, a gente foi como do coletivo, né, filmar. Se fosse garimpeiro, se fosse madeireiro, se fosse grileiro, vinha no avião da FAB. Chegava aqui trazido por eles, porque é quem eles está recebendo. A gente precisa viver para continuar a luta. Precisamos viver para garantir o nosso nossa terra. Porque se nós morrer, ninguém vai brigar pela nossa terra. também do Tapajós até Brasília, do Pará-Amazonas, tem até Sauremoibã. Demarcação já! Agora nós estamos aqui no ramal dos Madeireiros, que passa na ah. que é a indígena Sauremoibã. Nós viemos prender as madeiras que foram derrubadas aqui na nossa terra. Maram! Sai! Maram! Sai! A gente não quer com, com ninguém. A gente quer que todo mundo saia com paz. Né? A gente quer ter o nosso tempo Vai existir uma cura entre nós o que é que vai ser? Não, não vai é. ter, não. Aqui tem mansa. Por vai. lá, é. É, mas aqui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 que, que não é só nós, o povo Munduruku que sofre com isso, é vários outros povos também. Foi bem trabalhoso, né? Mas hoje o nosso vídeo está aqui. Esse vídeo vai para bem longe, assim, com as imagens aqui da aldeia. A gente vai apresentar agora e espero que vocês gostem. Eu, como jovem, vejo como tudo mudou desde a época do meu pai. Como é que pode colocar um título aí? Pode ser assim: Alerta na é. Amazônia. Aí. Alerta na Amazônia. Novo vídeo feito pelo Coletivo de Capa Acaba Meipi. Coloca aquela frase lá, aquela frase lá que todos nós falamos. Existimos, resistimos. É, fica legal. Publicar. Através desse grupo que a gente vai levando essas denúncias pra fora, né? Está nas mãos delas, da juventude, das jovens, né? Proteger mais tarde o território. Resistimos e resistimos protegendo, protegendo a Amazônia. Estamos fazendo a nossa parte. E vocês? Bom bom